Rapaz, que partida massa foi essa Na moral, você tem que deixar o like Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Quando você terminar de assistir esse vídeo E aí gente, são todos muito bem-vindos É eu, o eu, eu área. cara, é o seguinte, mano Hoje eu tô aqui pra comprar uma skin muito top pra vocês Que vêm na loja, uma skin que dolo de cara Que eu vi, eu me apaixonei, que é a skin da Alce, mano, ela é muito bonita Comenta aí embaixo o que você achou dela e na moral pra mim A galera tá de parabéns em relação às skins Porque estão cada vez com mais detalhes E isso é muito importante porque a gente vê o cuidado Que a galera tá tendo com o jogo, enfim eu curti, por isso que eu vou comprar ela Com vocês hoje, beleza? Mano, desde já eu queria pedir O like de vocês pra colaborar, pra ajudar Aqui, já que tá tendo Free Fire aqui praticamente todos os dias No canal, deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve Também se você não for inscrito, que eu sei que tem muita gente Que é nova aqui no canal, que não é inscrito, então se inscreve Aqui embaixo, e eu também queria pedir pra você me seguir No Instagram, arroba jvfeio, que semana passada Eu sorti gift card, essa semana também vai ter Então não perde a oportunidade de tá aí Talvez ganhando um passe, enfim Você faz o que você quiser com os diamantes que você conseguir Com o gift card, beleza? É nóis, agora sim Bora comprar essa skin e jogar uma parte que tá fenomenal, moleque Seguinte, mano Tô aqui dentro do jogo E na moral, cara Eu tava quase indo dormir Meu amigo chamou pra jogar E eu fui entrar aqui no Free Fire E vi que lançou a nova skin E na moral Desde que eu tinha visto Nos vazamentos aí Eu tinha achado essa skin Muito linda Por isso que eu levantei da cama E vim aqui comprar Essa porcaria aqui, mano <risos> O cara chama de linda e porcaria Mas o tempo, tá bom, tá certo Hã? 1.600 diamantes eu tenho aqui na minha conta, acabei de colocar aqui, tive que comprar pelo próprio jogo, que acaba acabar saindo mais caro, mas danada, nada, mano. Um pouco... Eu sou rica! O que importa mesmo é que nós vamos ter a nova skin, porque ela vale apenas mil, vale não, ela tá apenas por mil e... o quê? Como? 1.499, mano. Na moral, olha que skin bonita, mano. Eu achei muito top. Bel, o que, que você achou desse skin aqui, aqui? Fala Opa, aí, ó. Eu voltei aqui, eu montei aqui, eu voltei aqui. E aí, galera. Mano, esse é da hora O Bel falou, então, ó, compra, compra, Gema, Gema. Ele que me sentiu a é... fazer essa. Essa ação aí. Então, mano, como eu não sou bobo em nada, eu quero muito ela, bora comprar aqui. Eu adorei Que demais! Tenho certeza que vou usar ela, por isso que eu tô comprando Não é uma skin aleatória Por exemplo, uma skin que eu não curti Foi a skin do Sorte Reale e por isso que eu não comprei É por isso que eu nem gemei nada aqui Porque eu realmente não gostei Mas essa aqui eu curti e eu já vou equipar ela E bora puxar uma partida Tchururu, Meu parceirinho! E aí pessoal! Já estamos aqui mandando avião Seguinte, tô muito feliz adorável Estou com a skin Da Alce <risos> Aviada Yeah. <laughs> Desde o dia que eu vi essa skin eu falei Caraca, mano, essa skin é muito linda, eu preciso dela Eu não perguntei Quero ver quando o pessoal vê que eu tô com a com a nova skin do game aí Estamos ganhando aqui em Brasília mesmo Bora ver o que a gente vai conseguir fazer aqui Tô nervoso, bicho, tô nervoso tô Calma, meu filho Não tô nervoso não, nem sei porque eu falei isso Tô bem tranquilo, tô uma calmaria aqui só Tô calma Tem duas pessoas caindo aqui, ó Vou tentar cair mais pra cá, pra essas casinhas aqui Já que Brasília é gigante, gente, tem loot pra todo mundo Não quero competir loot com ninguém, não É claro Quero pegar aqui meu lutinho. E depois dá um tiro na cabeça de vocês. Fechou. Olha isso, mano. Que loot maravilhoso. Hein? Que legal. Precisamos de arma. Pegamos essa arminha aqui, ó. Não é grandes coisas, mas. Tem um carinha aqui, ó. Caraca, tá aí. Tá aí Cadê você, meu amigo? Isso aqui não é pega, pega, não. Mano. O cara sumiu. Sumiu? Desapareceu assim do nada. Meteu o pé. Ralou o coco. Tá bom, sério. Pensei que ia ser a nossa primeira kill, mas já tava um empolgadinho aqui já. Ô, oh, filho. Pelo amor de Deus, filho. Amigão, amigão. Ô, oh, zoeirinha, né? Eu acho que foi zoeira, mano. O cara só podia estar tá brincando comigo. Oxi. Ô, oh, amigão. Assim não dá, amigão. Assim não cola. Só preciso achar munição agora, mano, de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 Tá derrubado no chão e eu tô vivo. Né? Yeah. Eu tenho uma mania muito feia, que é a seguinte, mano. Para de atirar, zera Se eu tenho gelo, por que, que eu não usei o gelo, né? Como você é burro... A gente pegar um pouco de cover. Terceiro que já foi pra fita. Para a glória de Deus. Tem uns caras se matando ali pra cima. Olha o cara vindo lá pegar meu um lutinho ó. Olha o cara vindo pegar meu um lutinho Eu sou ladrão, rapaz. Eu... O outro cara morreu. Morri! Amigão, botou a cara e morreu. Não entendeu? O quê? Calma lá. Deixa eu vir aqui por trás. Caso eu leve tiro, né? Temos que jogar com a cabeça, não é mesmo? Olha lá o carinha, ó. Só parando lá pra beirar em mim, ó. Faleceu. Filha! Tá aí tirando com a minha cara, né? Nada a ver. Mano, antes de lutear os caras que eu matei, eu preciso pegar kit. Se eu não me engano, eu vi um kit por aqui, ó Vamos jogar a cabeça, pessoal Vamos jogar a cabeça Ali, ó Sabia? Tomara que venha dois venha dois Um kit, puta merda Você tem um kit? Meu Deus Tô sem bala de SMG Tô com um kit Com nada de vida Eu não sei o que, que eu vou fazer Se eu ganhar essa partida, eu mereço teu like Fechou? Sim <risos> Beleza Alguém mais tem loot bom aqui pra mim? Eita Eita, não Não Mano, agora quase que eu fui pro Bernalhão. a minha vida está na mão de Deus. Quase que eu fui. Agora bateu nervosismo. Matei, mano, matei! Caramba! Desculpe! <risos> achando que é o okay, quê, bicho? Eu tô nervoso, mano. Eu tô nervoso. Caramba, mano, deixa eu arrumar esse meu loot aqui. Tem uma munição de 12, que eu nem tenho 12. Preciso muito de um colete. Qualquer colete, meu filho. Pode ser até avariado, eu tô aceitando. <risos> deixa eu vir aqui pra cima. Mano, tô com nada de vida. É verdade. Qualquer pessoa que, me, que começar a me atirar agora, eu tô, tô morto. Eita, tem cara vindo lá. Ai, mano, ferrou. Ah, tá difícil, viu? Mano, nem, nem com a vida completa eu tô. Mano, muita treta nessa parada, calma aí. Eita, tem cara até tá muito embaixo, mano. <risos> Matei. Esse foi. Foi, foi, foi. Pra que tem mais gente pra cá? E eu tô sem colete. Alguém tem um coletinho para mim, por favor? Não! Ah, um colete 3 aqui, ó, maravilha. Deus é mais. Amém! Isso que sufoco Que partida é essa, meus amigos? Eu vi que tem um melhorador. Melhorador. Tudo errado. Bora usar esse melhorador de colete e bora correr, mano. Carcalcou. Ah, mano, carrinho. É fora, parceiro. Bonito. O Malu tava me tirando, Malu. grosa. O Malu tava de grosa. Tamo de grosa, MP40. O lutinho tá bom, mano. Só não podemos vacilar. Claro, claro. Tô muito no aberto aqui. Isso é um problema. Mas pelo menos nós estamos de coletinho nível 4, moleque. Aí sim, agora deixa o pai feliz. Tô muito feliz e tô então no de nada. Eita, o cara pegou o dropzinho aqui na frente, ó. O cara tá gelo. ai, ai. Outro cara tava atirando também. É que esses lugares assim, mano, que tem drop, são lugares visados demais, tá ligado? Eu sabia, não? Ó, o cara tá indo lá, pegar o loot. E é nessa que ele vai se lascar. Mano, odeio o Zé Carrinho. Na moral. <risos> não, já matamos 10. Que nervoso, mano. Que nervoso. Que nervoso. Tamo indo bem, essa partida tá bem encaminhada. Que dia foi isso? E agora o que, que eu faço? Oi. Eu acho que vou tentar pegar essas árvorezinhas aqui da frente primeiro. Eu vou tomar um pouco de dano do gás, eu acredito eu. Não sei se eu ando mais rápido ou não. Acho que, acho que, não, acho que vou, não vou pegar não. Eu podia? Quase que eu não podia. Conseguimos passar do gás, parceiro. Conseguimos passar do gás, tamo vivo. Só tem mais quatro pessoas vivas. E os caras estão tentando aqui na frente, oh, mano. Onde que é isso? Eu nunca nem vi. Onde que é isso, mano? Olha lá, ó. Oh. Fiz um pouco errado tentar atirar no cara ali, porque eu não tô safe. Né? E o gás já vai fechar. É matar o cara. Eu acho que matar o cara, mano, na moral. Putz. E mais dois caras vivos. Olha, olha aonde que eu tô. Olha que bacana. Meu Jesus, no limite da safe. Dá aquela camperadinha marotinha É, ué Precisamos E agora é a hora da verdade, meus amigos Tô vendo um dos caras lá Vou pegar a posição aqui, calma lá Não. Eita, mano Ai. Esse morreu então, Vamos ver onde que a safe vai fechar Tem mais um cara vivo, já tô visitando ele Onde que eu posso ultimar? Aqui no máximo, é alô, tem 4x, cara. Diz que tem 4x. Ih, a térmica, Tô cagando e andando. Vamos, amigão. Ah. Vamos lá, vou pegar uma granada. Tem granada? Boia, meu parceiro! 12 kills na ranqueada, meu irmão! Esse vídeo merece teu like com toda certeza neste mundo. Mano, tô até nervoso aqui. <risos> Muito bom, cara. <risos> Matamos bem pra caramba. Essa partida foi top. Conseguimos aqui, ó. Ticket de ouro. Bastante ranking de token. Caraca, mano. Que nervoso. Uh!